Pessoal, tentando aqui, com essas conexões malucas que a gente tá, Olha isso é... boa tarde, a gente adiantou um pouco a ideia de adiantar um pouco, começando aqui a ideia de adiantar um pouco essa live para conversar com vocês e conversar com gente que tá fora do Brasil, na Itália e na Espanha. Então, por conta do Fuso Horário, bem-vindos, bem-vindas, quem tá chegando. Então, sobre essa crise do coronavírus e o impacto dela em outros lugares do país, como é que tá sendo... É a, a situação aí de isolamento social. Eu vou colocar aqui nos comentários, né, como está o isolamento social na Itália e na Espanha. Pra galera saber sobre o que, que é a nossa, a nossa live de hoje. Tô tentando só fixar aqui, gente, que eu tô, vocês sabem que eu tô aprendendo fixar comentário. Pronto, agora ficou fixado. Valeu, galera, por ter participado. Queria agradecer muito a Thaís, que já tá na área. E já vou chamar ela aqui para participar com a gente da live agora. Não sei nem que horas são lá. Não entendo nada desse fuso. e <risos> tô, tô com um negócio aqui. Márcia já me denunciou. Oi, Thaís. Oi, Fábio. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Ouço, ouço bem. Você me ouve bem? Ouço bem também. A imagem tá limpa, tá boa sua conexão aqui. Não sei se a minha tá. Que bom. Né? Tá, tá tudo certo. É, que horas são aí? São 10 horas da noite. Pessoal, eu tô aqui com a Thaís e a gente vai conversar um pouco sobre como é que tá o isolamento social pelo mundo afora. A Thaís tá na Itália, vai falar um pouco pra gente, é jornalista e tem atuado, inclusive, na cobertura da situação do isolamento social em, na Itália, na Europa, repercutido como é que tá a situação. Obrigado, viu, Thaís, por ter aceitado conversar com a gente hoje aqui, falando um pouco dessa situação e se apresenta para a gente, fala o que você está fazendo aí, né? como é que você foi parar aí. Regina, eu que agradeço o convite, Fábio, eu tô aqui uh, desde novembro do ano passado, não faz muito tempo, é, eu sou jornalista, eu trabalho como freelancer, trabalho para agência é, de comunicação também e, e a gente está isolado desde... 22 de fevereiro. 22 de, de fevereiro? Mas sempre fevereiro um isolamento foi... rígido, não? Não, 22 de fevereiro foi quando teve o primeiro caso aqui no norte, eu tô em Milão, que é o, o olho do furacão, né, é aqui na Lombardia, que foi onde tiveram os primeiros casos e uhum. tudo. É, no dia 22 de fevereiro foi o primeiro caso, a gente já, é, por opção, resolveu ficar em casa, é, mas era um isolamento mais ou menos, sabe? Ainda dava para ir ali no parque, é, ainda dava para fazer algumas coisas Mas a última vez que eu entrei em um metrô foi no dia 22 de fevereiro é, Gente! E aí teve essa mesma, eu não sei se é igual, mas teve uma fase de negação aqui também das pessoas em relação ao vírus Então Milão fez uma campanha, de Milão não se fecha é, e demorou um tempo até cair a ficha é, A ficha caiu mais ou menos no dia 8 de março Quando eles isolaram a Lombardia E logo depois, uns é, dois, dois dias depois Eles fecharam a Itália inteira é, Enfim, eu tenho trabalhado na cobertura é, Foi meu primeiro impulso Mostrar para as pessoas o que estavam acontecendo Porque quando aconteceu aqui a gente não tinha informação, né? A gente é, não, achava que era um mesmo... vírus da China E pronto Uma gripe <risos> Uma é, gripe a primeira repercussão aqui no Brasil foi muito essa. Depois, hoje o presidente daqui, o Bolsonaro, reforça essa ideia. Mas hoje as pessoas já têm noção de que não é uma gripe ou uma gripezinha. Aham. Mas a primeira informação que nós tivemos era de que era uma gripe. A gente não sabia. Eu lembro que eu voltei de São Paulo no Carnaval. No final do Carnaval foi o primeiro caso registrado aqui no Brasil. Depois a gente descobriu que, na verdade, foi em janeiro. Mas o Aham. primeiro caso registrado no Brasil... Anunciado publicamente foi depois do, do carnaval, né? Então foi bem, é, é bem preocupante. E até agora, acho que a gente tá vivendo um momento duplo aqui: o Brasil tomou, os governadores tomaram algumas medidas de contenção, isolamento social, e logo em seguida voltaram a. Agora tem um relaxamento por conta do discurso do presidente da república. Tem um relaxamento, como é que tá a situação, como é que foi o processo aí, a, a gradação, ah, quais foram sim. as medidas do governo? Bom, algumas coisas não se compara, né, porque eu acho que teve talvez uma, uma ingenuidade ali no início de achar que, que não era nada e que dá para abrir um negócio e que tem um jeitinho, mas aí depois tudo fechou, é, isso é ponto pacífico, não tem ninguém na rua falando que se tomar um remédio ou outro remédio está tudo bem, é... O decreto foi realmente do primeiro-ministro vale para o país inteiro. É, não teve essa divisão de o que, que o governador acha, o que, que o presidente acha. Teve o, que as, o que, que as autoridades de saúde determinam e como o país como um todo vai cumprir isso. Isso é muito diferente do que está acontecendo aí. Uhum, então começaram essas medidas. Primeiro foi o um isolamento gradual e como é que está o isolamento hoje? E como é que é o estilo do isolamento? Bom, é, é, foi determinado por um decreto, então não tem, tem as atividades essenciais, então eu só posso sair de casa se eu for ao supermercado e à farmácia, por exemplo. E mesmo se eu for ao supermercado e à farmácia, eu tenho que sair de casa com um documento que eu atesto que eu não tenho coronavírus, que eu não estou em quarentena e, e que eu vou do endereço tal da minha casa ao endereço tal endereço do supermercado. Eu vou no supermercado perto da minha casa. E eles emitem e esse me... documento, não? Sim. É, você preenche, é, eu consigo preencher no celular, e se a polícia me parar nesse caminho, eu tenho que mostrar esse documento. Gente. E se, se eles constatarem que eu saí de casa sem um motivo justificado, é, eu posso tomar uma multa de 5 mil euros, por exemplo. Se eu for ao supermercado com o meu marido, e a gente não tiver uma distância de um metro entre um e outro, eu posso tomar uma multa de 5 mil euros. Meu Deus, 5 mil euros. É muito grande e essa a multa. multa né? Sim, essa multa foi aumentando. Ela começou em 200 e foi aumentando. E as pessoas estão cumprindo o isolamento aí? Muito rígido? As pessoas estão com... É, cumprem, não cumprem? Como é que tá vendo? Como é que tá em Milão? É, bom, a, acho que quando a coisa ficou muito feia, a gente tinha tipo 800, 900 mortos em um dia... É, você via as pessoas com medo se isolando. O que a gente está vivendo aqui agora é um, um tanto preocupante, porque a gente está num efeito platô da curva, da curva epidemiológica, né? Então, já está morrendo menos gente do que morria antes, e já tem menos novos contágios, os leitos de UTI já estão é, aliviando um pouco, então as pessoas estão começando a levar menos a sério. É, essas multas, e tem até prisão, se eu tiver com coronavírus e sair na rua, eu posso ser presa, é, essas multas e prisões já são mais de 10 mil denúncias. Assim, o Estado já arrecadou milhões de euros com as pessoas que desrespeitam a quarentena, mesmo nessas condições. Nossa, então já arrecadou muito, que as mesmo assim desrespeitam. E você que fez a cobertura, como é que foi para você? Essa cobertura, como é que foi? assim Porque a gente acompanhou daqui a impressão que eu tive particularmente é que era uma tragédia social completa, sem leitos de UTI, muitas mortes. É porque a população é muito envelhecida, é porque o vírus é muito brutal e desconhecido. Como é que foi esse processo? É Bom, o... eu cobri basicamente dentro da minha casa, né? Eu saí muito é. pouco. É, uma cobertura é... diferente também. Né? É diferente. É, eu saí muito pouco, saí no início, mas agora não, não tenho condição. É, comecei pelo Twitter ali, porque eu queria muito que o Brasil visse o quanto que isso era sério. É, então, comecei ali pelo Twitter a atualizar, e aí depois publiquei algumas matérias na BBC, no Metrópolis a respeito. É, você estava falando sobre o... Tragédia social, né? É, como é que era assim, Tantas pessoas na UTI, muitas mortes por dia, é o que a gente acompanhou daqui, né? É, assustador assim Absolutamente assustador Porque é, aqui tem muito barulho de sirene é, Muito barulho de, de ambulância Passando o tempo inteiro O clima é de medo mesmo É esquisito sair na rua é, E é muito drama Porque essas pessoas estão morrendo centenas Todos os dias E elas não têm direito ao funeral é, Acho que chegou aí Uma imagem de Bérgamo Que é uma cidade aqui perto Das pessoas do caminhão caminhões do, do exército transportando os corpos porque o Bergamo não está dando conta de, de enterrar e de cremar seus mortos. Então é, é muito dramático, o clima é muito triste. Assim, porque acho que no início eu teve isso do pessoal cantando na janela com alguma esperança e tal, isso durou uma semana e acabou, ficou muito triste. Agora que a curva começa a achatar, é, a gente consegue ver... Menos casos como... por dia e menos mortes também. Menos casos por dia, menos mortes e leitos de UTI sendo é, liberados, né? Que é uma coisa que não tinha até dois dias atrás. Então, alguns estados chegaram a 100% da capacidade, teve a gente aqui sendo transferida para a Alemanha para conseguir é, o tratamento. E agora pessoas, o clima já é um pouco mais de esperança, mas ninguém aguenta mais ficar em casa, então... É, tem, tem gente ficando doida de ficar em casa e também, por isso, as pessoas rompem a quarentena. Acabam indo pra rua, saindo, uhum. é, não aguentando esse trem. É muito forte, é muito pesado, né? E esse clima Sim, tá, é pelo, pela tua cobertura, teu contato, tá em contato com outras pessoas, isso tá meio alastrado na, na Europa, a forma como o vírus está chegando. Ainda tem muito desconhecimento sobre o vírus. Como é que você vê Sim, isso? Sim, muito desconhecimento. É, eu que tô todo dia no Twitter atualizando as respostas, assim, eu tem coisa que eu falo, gente, eu não acredito que eu tenha que responder isso de novo. É, porque, bom, no Brasil é um, virou uma, uma questão política, virou uma questão que não tem a ver com ciência mais. Então, qualquer coisa que eu publico, vem alguém perguntando remédio, vem... E cloroquina. É assim. Aqui, o, o, o, cada <risos> três palavras do Bolsonaro, cinco é cloroquina. Isso, e, e é, é muito difícil, eu acho que essa, essa fase de negação, porque é uma coisa que a gente nunca viveu antes, né, Fábio? É. Uma coisa que é muito difícil as pessoas assumirem a gravidade que isso realmente tem para tomar medidas e, e reagir na hora, sabe? É, agora está tendo uma pressão política muito grande aqui para aliviarem a quarentena, porque a gente não está numa quarentena, num lockdown, como eles falam, né? Uhum. Que vocês estão vivendo aí com multa. A gente está numa política de isolamento social. Então, a ideia é que não tem serviço público, não tem atividades funcionando de comércio, não tem escola e faculdade, você tem isolamento social, o máximo que dá para fazer. Né? Então, é isso que a gente consegue ter hoje aqui é, no, no Brasília, e você vê que é mais ou menos por aí no Brasil. Brasília é, saiu como os melhores índices, 61% de isolamento social. O ideal para conter o vírus é 70%, para conter a curva, né? E começou lá no início ainda, quando a gente tinha assim, o primeiro caso, o segundo caso né, em Brasília. Então a gente começou cedo. A nossa preocupação agora é o que fazer agora? As pessoas estão nessa agonia já depois de 25 dias de isolamento, 20, 25 dias. O que, que faz? E começam a ir pra rua. Eu vejo que as ruas já estão muito mais cheias na cidade. Você teria alguma, algum palpite, mesmo não sendo uma profissional da saúde, sobre como é, que é a postura agora, né? seguir as autoridades sanitárias, o que, é que ah. você... É, ali, eu acho que, é, eu acho que é muito difícil contar com a boa vontade das pessoas, né? Eu acho que essas medidas duras do governo até é, foram positivas aqui para a Itália porque não, não contou com a boa vontade, cara, a gente. É ficar em casa ou, ou multa, tem cidade que, que até é engraçado o vídeo porque eles colocaram um drone seguindo as pessoas, mandando elas voltarem para casa. É, então, enquanto... Tiver que contar com a boa vontade. Quanto mais difícil for ficar isolado, mais demorado vai ser para sair do isolamento. Então, quem começou o isolamento voluntário lá atrás, vê todo esse trabalho, né? Todo esse esforço indo por água abaixo. Acho que, o... enquanto a gente não tem uma vacina, enquanto a gente não consegue conter o vírus de outra forma, o isolamento é a única forma, porque sim, um jeito bem didático, né? Que os epidemiologistas me explicaram. É o vírus não pode encontrar você na rua. O vírus tem que estar na rua e encontrar o mínimo de pessoas possível. Se ele encontra menos pessoas, ele para de se multiplicar e a curva baixa, basicamente. Então, se vai mais gente na rua, a gente vai continuar nisso por muito tempo. E aí você tem o problema tanto da saúde mental das pessoas, quanto o problema social mesmo, o problema na, na economia. E você está na economia, como é que tá? A gente não falou disso aí. É bom até esclarecer, nós estamos falando da situação daí, para nós é muito importante entender o que está acontecendo nos lugares, outros lugares do mundo que estão enfrentando a questão do coronavírus, porque a gente precisa pensar uma estratégia para enfrentar isso aqui no Brasil. Infelizmente, existe uma linha política muito negacionista aqui no país e a gente precisa pensar uma estratégia comum para convencer as pessoas. Eu tenho duas dúvidas. Como a gente tem muita gente da comunidade do sistema penitenciário que está comentando e é uma e, é um, e tem um colapso aqui no DF hoje pegaram a primeira o primeiro caso eu não sei se você tem alguma informação de quais foram as medidas do sistema prisional aí na Itália que a justiça tomou se você tem alguma informação E a segunda dúvida que eu acho que com certeza você vai ter notícia sobre ela é sobre a economia Quais são Quais foram as medidas econômicas porque as pessoas pararam de trabalhar então, evidentemente, teve não. um problema de, de vida, de condições de subsistência, desemprego. Enfim, quais foram as medidas econômicas do governo aí? Sim. Bom, primeiro sobre é, os presídios. Eu não tenho notícia há algum tempo, mas quando começou o isolamento social, oficialmente, é, ali para o início de março, é, a primeira medida foi proibir visita. E quando proibiram visita, teve rebelião em vários presídios. É, se eu não me engano, morreram tipo mais de 10, 15 pessoas nessas rebeliões. E eles conseguiram controlar. Agora, a última notícia que eu tive foi dessa época. Eu não sei como é que está agora, porque já tem mais de um mês. É, mas foi, foi isso. Foi desastroso e, e pode ser aí também, assim, essa... A questão de não receber visita, e ao mesmo tempo que eles ficaram os detentos ficaram revoltados de não receber visita, eles também aproveitaram a situação para mostrar as condições que estava lá, né? Então foi foi uma das uma das tragédias que aconteceu com o coronavírus, foi esse, esse tipo de colapso. Uhum. É, sobre a economia, desde o primeiro dia que o. Assim, teve essa parte do pessoal falando que Milão não pode fechar e que o comércio não pode fechar. Mas esse tipo de discurso durou até chegar em mil mortos. Quando você chega em mil mortos, você começa a rever é, esse, esse discurso. Então, o discurso do primeiro ministro de tudo tem que se fechar, é, teve muito.. Esse aspecto, Ninguém ele, ele se colocou enquanto Estado como garantia, sabe? Ninguém vai perder o emprego por causa disso. É, o que é muito diferente do que eu vejo acontecendo no Brasil, né? Você tem um presidente que chega na televisão e fala que... E aí, como é que vai ficar? Todo mundo vai perder emprego, vai ser como? Aqui as pessoas têm uma noção melhor de que... Então, você tem que me dar essa resposta. O, o Estado tem que me dar uhum. essa resposta de como é que vai ficar. É, e essa deu consciência... essa resposta aí? Deu, teve, estão tendo alguns decretos, é, a princípio foi uma ajuda de, de 600 euros para os autônomos, é, também teve auxílio para tipo, um voucher de, de creche para a família que tem, que tem filho, que está em casa, então foram várias, várias medidas, primeiro pensando no trabalhador, depois nas pequenas empresas, depois nas grandes. Então, teve alguns benefícios para empresas com faturamento até X, até, acho que era até 2 milhões de euros, é, ao ano. E aí, algumas deduções de impostos, aluguéis e tudo. Mas é, as pessoas cobraram. As pessoas viram que era função do Estado fazer isso. O Estado viu que era função dele fazer isso. Eu acho que essa é a principal diferença. E o Estado está fazendo. Então, você tem sentido que essas medidas têm tido alguma efetividade é na ponta, né? Sim, é, eu acho que não é o ideal Porque depois que ele anunciou as medidas No dia seguinte teve foto de metrô lotado Porque as pessoas foram trabalhar mesmo assim Algumas pessoas foram trabalhar mesmo assim Mas o comércio está fechado Está todo mundo em casa E o principal favorecido é o, o trabalhador E não a grande indústria, a grande empresa Entendi, acho que é, eu acho que o positivo é que se pense minimamente aqui no Brasil, depois de muita pressão, teve uma renda básica de cidadania aprovada, eu acho que essa renda básica tem que ser garantida, né? Eu acho que é o momento do Estado colocar a mão mesmo né, na economia, intervir, porque é, é algo absolutamente atípico. Eu já defendo o Estado mesmo quando estamos em temperatura normal, imagina uhum. num momento como esse, tão atípico, é. que a gente não sabe o que está enfrentando. Imagino que você aí, fora do seu país, né, nativo, você sentiu um pouco de medo também, assim, a gente fica inesperado E acho que a Itália acabou virando um exemplo negativo, muito emblemático para todo mundo, né Ah, sim, é, assim, de fato, o... os primeiros momentos são muito assustadores porque realmente era uma coisa da China Não tinha nenhum outro lugar até chegar aqui, né então a gente foi descobrindo Foi descobrindo o, que, que, era o, o que, que era o vírus Como é que passa, como é que não passa Que cuidado tem que ter é, se, se volta, se não volta Eu acho que o, a informação correta É o melhor caminho Então a gente foi atrás de informação Se informou muito é, Escrevi bastante sobre isso também E aí foi um jeito também de tranquilizar minha família Que está em Brasília E de entender que Ficar em casa, para mim, tem que ser ficar aqui. É isso, né? Eu acho que é, essa consciência, espero que essa consciência, em relação a estar em casa, estar isolado também, chegue no Brasil, né? Eu acho que isso é algo importante. Tem alguém falando aqui, André, Eu estou em uma cidade bem pequena, na região da Lombardia, aqui todos seguindo o protocolo. Se alguém sair, sem um motivo aparente, o vizinho te denuncia ou te repreende na cara dura. É esse o clima, Sim. né? Uhum. Sim, é esse o clima todo em mundo geral. entendeu que tem que ficar em casa Ah, legal, Thaís, assim, legal não, muito ruim, mas legal <risos> você estar tá passando essa informação pra gente Legal você estar tá conversando com a gente Eu acho que o que a gente está precisando no Brasil hoje são de pessoas passando uma informação é, correta De como é que a gente enfrenta esse momento e de experiências que de alguma forma é, Conseguiram trazer informação pra gente sobre a situação é, a gente, infelizmente, aqui está vivendo um momento de muita desinformação, como você deve estar tá lendo aí, percebendo. Uhum. Né? O próprio presidente da república às vezes vocaliza uma ideia muito equivocada de como enfrentar o vírus sem nenhuma base científica e acaba ficando num território da disputa ideológica, o que é um erro é assim. muito grave, né? Eu não sei se isso é, aconteceu aqui... aí também, de alguma forma. Não. Assim, você teve uma disputa política, claro, de, da, da oposição falando que a medida de contenção tinha que ser antes, mas aí em outro momento ele falou que tinha que sair, mas você tem um... Isso não prejudica tão diretamente a vida das pessoas, As pessoas não vão morrer por causa dessa, desse tipo de desinformação e desse tipo de embate, eu acho que no Brasil é muito mais grave o que está acontecendo, é, o Bolsonaro aqui, é, a matéria que saiu hoje, eu estava lendo agora há pouco, é visto como um grande negacionista, o maior, o chefe de Estado mais negacionista do mundo. Gente... Que é como se fosse assim... É, é tipo, E aqui eles relacionam isso muito à questão é, religiosa. É, então aqui sai notícia que a gente sente até vergonha, que é tipo... Ah, eles acham lá que é uma coisa, do, uma coisa do capeta, que o coronavírus, eles não acreditam e tal. Então, a gente passa um pouco de vergonha com esse presidente que está aí. Nossa, muita vergonha. E com vergonha. esse tipo de discurso. É, eu acho que o momento é de acreditar na ciência, de, de ouvir as autoridades de saúde e seguir o protocolo. Quanto antes isso acontecer, mais rápido todo mundo vai sair dessa, menos empregos vão ser perdidos. É... Enfim, eu fico até exasperado <risos> tipo de coisa. Mas, mas é isso. É... E você acha, já começou uma política de relaxamento do isolamento aí ou ainda não começou? É, aqui já se falou muito sobre a fase 2. Né? A primeira fase de todo mundo isolado. É, a curva deu uma estabilizada, começa a cair. É, alguns números começam a cair. Já pode falar em abrir algumas coisas. Então, o, a abertura vai ser... Lenta, é, gradual, alguns setores vão abrir primeiro, outros vão abrir depois, e enquanto isso a gente acompanha a curva para evitar que tenha uma segunda onda de contágio. E eles falam um pouco o que seria essa fase 2: é abrir o que exatamente? Estou falando que tem uma ansiedade aqui também de quando a gente chegar lá, ah, o que sim. seria esse segundo passo, né? É, aqui eles vão abrir algumas empresas, é, escola eu acho que fica por último. Mas eles vão abrir algumas empresas que tem, e Tendo um protocolo de segurança Bem claro bem específico De questão de medir temperatura De fazer turnos variados Para que menos pessoas se encontrem é, A aglomeração De pessoas continua Detada, porque quando a gente entra em isolamento A gente acha que quando isso acabar A gente vai sair lá na rua e abraçar todo mundo e tal. Não, não vai ser assim não Vai ser uma cedo, né? coisa de cada Não vai ser tão cedo então vai ser uma coisa de cada vez, sempre acompanhando a curva, é, para ver se não vem uma segunda onda. É, porque o que tem se falado muito é uma segunda onda, né? Que pode uhum. acontecer do vírus, quando a gente relaxa as medidas de isolamento social, né? Isso é muito prejudicial, é né? Thaís, muito obrigado por ter participado com a gente aqui, conversado um pouquinho, falado da situação na Itália. É, valeu demais e sorte para você aí, força. É nesse momento difícil de isolamento, que eu sei que tem um impacto pra gente que é acostumado, né? Todo mundo é acostumado a socializar, a viver na cidade e, enfim, se relacionar com as pessoas. E a gente está em isolamento, ele tem um impacto de saúde mental, né? Bem, é bem pesado pra, pra gente, vai tendo, né? Então, ah, sim, com certeza. Então, sorte força para você aí. Na sua Muito tarefa obrigada. de cobertura e de reflexão sobre o tema também. <risos> Imagina, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Fiquem em casa, por favor. Obrigadão, viu? Tudo de bom para você. Até mais. Tchau. Valeu demais pelas tchau, informações. Tchau. Pessoal, a gente vai continuar aqui e a gente vai entrar já já agora com a Beth, que já tá na área, né, Beth? A Beth tá na Espanha, tô certo? <risos> É, valeu quem está assistindo quem tá falando do sistema penitenciário amanhã tem uma live com a Keca com a Nath para gente falar da assistência social e a gente vai falar mais do sistema é, penitenciário aqui do Distrito Federal todas as medidas que a gente está fazendo nessa área também agradecer mais uma vez a Thaís tá hoje nosso tema é isolamento social na Itália na Espanha e como é que a gente pode trazer essas experiências para não errar aqui no Brasil continuar aqui no rumo certo tá certo e amanhã a gente vai falar sobre esses outros temas que são também muito importantes e o nosso mandato está fazendo muita coisa. A partir das 14 horas vai ser a nossa live amanhã, tá certo? Agora eu vou entrar aqui com a Beth. Vamos lá, Beth. Falar para gente como é que está a situação. O seg... Muita coisa acontecendo amanhã, 14 horas, sobre as políticas públicas no DF. Oi, Beth. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tá me escutando direitinho aí? Tô sim. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ai, que bom. Você tá onde? Se apresenta aí pra galera. Oi, gente. Eu tô aqui na Espanha, de intercâmbio, né? Eu sou Elizabeth, sou revisora, social mídia, professora de português. E me encontro aqui nessa situação na Espanha, nessa situação de isolamento. Né? Escolhi ficar também sem essa questão, porque muitas pessoas voltaram para o seu país. Muita gente voltou, né? Você tá onde Muita na gente? Espanha? Muita gente. Eu tô em Sevilha, na comunidade autônoma de andalucia Ah, tá certo. E como é que tá a situação aí? Me conta como é que foi, primeiro, começar lá do princípio, né? Como é que foi a chegada das informações sobre o coronavírus aí e como é que foram as políticas que o governo foi adotando? Então, primeiro, é, começou com a decisão de alguns aqui Aqui, a, a forma de governo não é republicana, ela é, é, é parlamentarista. Ah, parlamentarista. Então, acaba que tem presidente das comunidades autônomas e alguns decidiram fechar museus, é, atividades culturais, que, que são atividades que demandam aglomeração. Essa foi uma das primeiras decisões do governo, por quê? Porque já estávamos vendo a situação na Itália, e aqui as pessoas não tiveram essa relutância, como a nossa colega acabou de falar, que teve alguns que acreditaram, outros não. As pessoas foram vendo exemplo, até porque os primeiros casos que teve aqui foram. partiu da Itália, né? Vieram da Itália, então as pessoas foram respeitando até que as instituições escolares. Elas, algumas foram fechando, principalmente as de ensino infantil, porque as crianças, né, teve toda a escola as crianças eram as mais transmi suscetíveis, transmissoras para, os, para as pessoas maiores. Então, as escolas de, estudos, de, de instituição infantil foram fechando. Até que isso se alastrou para outros níveis estudantis, para o, seja para o ensino básico, seja para a universidade também foram fechando, até se tornar uma decisão governamental para todo o país. Que, em primeiro caso, em madrid e está muito pior do que aqui no sul, mas os casos foram aumentando pouco a pouco, pouco a pouco. O estado de emergência, nós entramos em estado de emergência aqui na Espanha inteira, dia 15 de março. E, desde então, as medidas, as medidas são muito restritivas, no sentido de que você só pode sair... Para comprar comida, para comprar medicamentos e coisas de necessidade básica, tudo bem que você não tem que ter uma autorização, como na Itália, é, registrando que você pode sair de casa, etc. Não, mas você tem que estar com sua identidade de que você mora pelo bairro e você está indo comprar comida e não pode ser qualquer tipo de comida. Ah, eu vou ali comprar um salgadinho, uhum. por exemplo. Uhum. Porque eles vão querer saber se você está saindo como, como método para passear ou não. Né? Tem todas essas questões também. E gente, está muito lá... rígido, né? Nossa, aqui, como a gente está vendo todo essa, esse reflexo da Itália, as medidas aqui se tornaram um pouco mais duras desde o início. Estão e continuam sendo. Por quê? Por exemplo, de início... Poderia até algumas pessoas voltarem para os seus países, poderiam viajar e etc. Isso no primeira semana de estado de emergência. Ao longo do tempo, isso não isso não pode mais. Eu não posso sair na rua em dupla, por exemplo. Se eles me verem em dupla, eu posso receber uma multa entre 300 euros até 1.000 euros. E acontece que tem que ser uma pessoa da casa para sair, fazer as compras necessárias e voltar. Não pode ir junto. E não tem essa, oh, eu posso ir com o meu colega com a distância de um metro. Isso não existe. Você tem que ir sozinho. E com, e com máscara de preferência, né? E se você quiser de luvas, você pode, tem, é tem disponibilidade de máscara para as pessoas? Porque um problema aqui no Brasil hoje são o que eles chamam de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Especialmente a máscara, que é a mais popular... Falta. Até para os profissionais de saúde, profissionais de segurança. As pessoas têm acesso? Você conseguiu comprar? As pessoas conseguem comprar isso aí? Então, Fábio, no início era aquela briga de álcool em gel, né? Eu acho que isso aconteceu no Brasil também. Era papel de álcool em gel e máscara. <risos> então, as máscaras nas farmácias, algumas conseguem vender, outras não. Porque está em falta mesmo. O fornecedor não está conseguindo é, com a demanda. De, de máscaras. Então, o que está acontecendo? Com o apoio de algumas empresas privadas, testes ou, ou empresas 3D, estão produzindo máscara para os profissionais de saúde, para as pessoas que precisam dessa máscara todos os dias, assim como, como essas instituições para os idosos. Então, tem o apoio das instituições privadas, tem o apoio dos famosos, tem famosos fazendo muitas campanhas para arrecadar fundos e para conseguir materiais de fornecimento, porque a questão aqui não é que as pessoas não queiram vender, é que o fornecedor não está dando conta da demanda. Então, algumas, algumas empresas necessariamente precisam ajudar, tanto que... É, os hospitais particulares, eles agora estão no papel de hospital público, né? Para dar apoio aos hospitais públicos, que, claro, tem um sistema um pouco diferente do Brasil, mas também já esgotou, não tem lugares, não tem alas para as pessoas que estão com a enfermidade. Ah, então eles, eles, uma espécie de contratação. Os hospitais privados agora estão a serviço dos hospitais públicos aí. Exatamente. E a população tá como é que tá Assustada, tá, tá muito... Tá, tem muita resistência em ficar no isolamento social, nessa quarentena, ou não, as pessoas estão respeitando. Porque eu sei que teve a experiência, é, experiência forte da... A experiência forte da Itália, que acabou sendo um exemplo negativo para toda a Europa, e é muito próximo, né? Como é que você viu a repercussão? Como é que as pessoas aceitaram a informação da quarentena? Então, é... Algumas pessoas puderam fazer o auto-isolamento de mim, outras não. E quando aconteceu o estado de emergência, que saiu dia 15 de março, não saiu a decisão, dia 13 de março, uma sexta-feira, às duas da tarde, que iniciaria dia 15, as pessoas reagiram muito bem. Aqui não há uma resistência, eu sei que a gente já está há mais de 20 dias em quarentena, e vamos ficar um pouco mais até o dia 26 de abril, que foi estendido esse prazo de quarentena. E pode ser que se estenda mais. Mas as pessoas elas estão agindo bem, elas estão sendo solidárias. Elas estão sabendo que, olha, eu, eu não posso ficar batendo perna na rua. Eu sei que eu tenho cachorro, mas eu não posso ficar o tempo todo levando meu cachorro para passear, com uma desculpa para ficar andando no meio da rua. Até porque o... A polícia militar e o exército, elas estão na rua, né, controlando essas pessoas. Você tem que justificar para onde você está indo. O que você está fazendo uma hora dessa no meio da rua? sendo comprar mesmo? Então, quando você sai do mercado, você também tem que estar com o comprovante da sua compra. A né? sua notinha, ó, fiz essa tal compra. Então, não é uma questão de censura, é uma questão de controle, né? Muita gente pode confundir com censura. Não, é o um Controle então tem todas essas questões de solidariedade até porque a mídia aqui ela está sempre o tempo todo ali enfatizando ela está muito incisiva no apoio para as pessoas ficarem em casa muitas propagandas televisivas olha fique em casa é, está sempre homenageando as pessoas que estão de frente né que estão sendo que está trabalhando porque nem é todo mundo que pode ficar em casa tem pessoas que não podem ficar em casa então elas estão assim sempre sendo homenageados como todos os dias às oito da noite a gente está aqui aplaudindo os enfermeiros os médicos os pessoas do saneamento e etc né isso é muito importante acho que tem essa diferença também as pessoas elas estão sendo aliadas para combater esse vírus aqui ah que legal e deixa eu te falar vocês você tem acompanhado quais são os planos econômicos do governo porque isso tem uma baixa muito grande né assim no emprego, pode ter impacto na, na, na empregabilidade, pode ter impacto na renda das pessoas. Como é que o governo está incidindo nisso aí? Então, Fábio, eu vou começar falando da decisão mais geral. Quando essa crise se iniciou aqui na Espanha, que é um dos países da Europa que está sendo mais afetado pelo Covid-19, depois da Itália, é o governo decidiu é, pegar emprestado 22 bilhões de euros com o FMI, isso para investir em saúde. E, em seguida, é, junto com o presidente, a teve uma reunião no Congresso escrevendo uma carta que não só o presidente, os presidentes, antigos presidentes, o presidente atual da Espanha o um presidente dos países, dos países da União Europeia do Sul, porque tem essa divisão, né? País da União Europeia do Sul e País da União Europeia do Norte, assinaram essa carta pedindo apoio ao país da União Europeia do Norte. Por quê? Porque depois, a, a economia não está sendo só afetada no Brasil, a gente tem que deixar claro que a economia está sendo afetada em todos os países do mundo, principalmente países subdesenvolvidos e países pobres. E aqui também está sendo afetada. E como... Se prevê uma dívida alta, então, alguma medida assim, de, pre... de prevenção é pedir apoio aos países da União Europeia do Norte, que ainda está em debate, ainda não teve nada decidido. De modo mais interno, claro que tem um embate ideológico aqui, uhum. mas, antes de tudo, é, essa, essas questões ideológicas não estão sendo tão enfatizadas como no Brasil, que o Brasil está muito dividido, o Brasil... tem algumas pessoas que acreditam no vírus ou não, tem gente que acredita na cura, ou não, é, tem gente é que está fazendo uma que cara fala. Aí, aí é claroquina, né? Aqui nem, nem hipótese de cura aí, há comentários aqui sobre isso. Porque, na verdade, isso que está acontecendo aí é meio indiscre, indiscrepante, né? uma coisa sem, sem cabimento. É muito absurdo. É E aí acontece que, em modo mais interno, é, existe um, um pacto de la Moncloa. É um pacto que, na época depois da ditadura, os, os governantes, os partidos, tanto da esquerda quanto da direita, se reuniram para decidir como seria a economia, a cultura, a saúde de maneira que favorecesse e desenvolvesse o país é, em referência a isso, o presidente daqui que é o Pedro Sanches, né, o do Partido Socialista, que é de centro-esquerda, ele está lembrando, retomando esse tipo de tratado, esse tipo de pacto para que as ideologias não fiquem por cima das decisões humanitárias, ou seja, vamos nos reunir para decidir o que vai ser melhor para a nossa população é, quando isso acabar ou perante essa, essa crise, porque eles sabem que está prejudicando as pessoas, sabem que está prejudicando a renda pessoal das pessoas, de classe média de classe baixa principalmente. Em termos de trabalhadores... Bom, aqui não está com a hipótese de que todos devem ser demitidos caso fiquem no isolamento. Assim, serviços que estão de frente, que são como os agricultores, fornecedores, pessoas que trabalham em mercados, etc. Elas estão de frente, os policiais. Estão ali nas ruas, elas precisam trabalhar para manter uma, uma estabilidade mínima para a gente se manter em casa, em isolamento. Mas não há essa questão de estar... De ter que demitir alguém, não. Tanto que pessoas que estão dentro de casa em estado de isolamento, que não seja home office ou, ou autônomo, eles vão receber 75% do salário deles. Isso enquanto estiver a quarentena. Já hoje, assim, eu não sei no restante da Espanha, mas aqui no, na comunidade autônoma de Andalucia. É, o presidente da comunidade decidiu que os autônomos vão receber de volta o que eles contribuíram para a previdência aqui. Então, para que as pessoas consigam, no, ao mínimo, manter-se alimentadas, é, higienizadas e etc. Em relação a, a, em relação a, aluguel, a aluguel, porque primeiro, os países da Europa... Espanha e Itália são países muito turísticos, né? Então, tem muito, muitos lugares que são é, alugados aqui. Como é que fica essas pessoas que alugaram e o contrato acaba? Primeiro, essas pessoas elas não vão sair. Elas não, é um decreto que teve do governo para, para, com os proprietários. Olha, mantenham as pessoas dentro da, dos apartamentos, dentro das casas, porque é o um estado de emergência. Se essa pessoa não tiver condições de pagar os meses que ela está passando em quarentena, aí pode ser que haja um acordo entre o, entre o contratante, que foi que, o que alugou, né, ou o governo vai estar arcando com essa despesa. Ainda não é decidido, mas o governo está tentando sempre tapar esses buracos que possam prejudicar é, economicamente a vida das pessoas comum, né, tanto de classe média baixa, quanto das pessoas de classe alta. Ah, é legal, até porque, assim, as medidas econômicas, elas são fundamentais, a gente tem lutado muito aqui no Brasil para que o governo tome as medidas econômicas. Hoje, começou o pagamento do que eles estão chamando de renda básica de cidadania no período é. do coronavírus, então eles estão dando uma contribuição Sim. que ela é mínima, que é de 600 reais, chegando a 1.200 por família, no caso de famílias lideradas por mulheres, só que hoje só 2 milhões, acho que muito pouco ainda, só 2 milhões de famílias receberam o depósito. Então a gente espera que seja muito mais acelerado. Nós temos um governo aqui, como você deve estar percebendo por aí, que nega o que está acontecendo, que nega a importância do isolamento social Sim. como medida. Por isso, para nós, é tão importante conversar com você, conversar com essas experiências pelo mundo, para a gente saber como conduzir. As pessoas já estão falando aí em relaxamento das medidas, desde que começou tá vendo um relaxamento como é que tá essa situação então relaxamento das medidas as pessoas não estão falando né na verdade não há um embate as pessoas estão aceitando tranquilamente porque hoje saiu que há mais de 15 mil pessoas mortas por conta do coronavírus e mais de 15 mil pessoas contaminadas entretanto como na Itália como nossa colega comentou é os índices de pessoas que estão sendo contagiadas está abaixando. Então, esses números... Aqui é um país pequeno, ele cabe em Minas Gerais, por exemplo. Uhum. Então, não tem muito o que se discutir, porque as pessoas vêm de perto isso. Elas vêm assim, na cara delas. ó. Oh, eu tô em Andalucía, maior, uma das maiores comunidades autônomas, mas também não é tão distante do norte da Espanha. Não é tão distante de Madrid, que está no centro. Então, a gente vê, realmente, o que acontece, as consequências de pegar esse vírus. Não é uma questão de que, ó, é uma mentira, eu só vou acreditar porque não aconteceu na minha família. Não. Então, os números, eles são muito reais, eles são muito verídicos. Assim como, assim, a gente que conhece pessoas que trabalham com... com... na área da saúde, então a gente sabe como é que é isso, né? Como é que tá... é uma tensão. De início foi uma tensão tremenda, então essa tensão meio que censurou automaticamente as pessoas, para elas olha, ficarem mais calmas, depois foram se acalmando. E a mídia ela tem feito um papel maravilhoso aqui. Ah, tudo é? que tudo tem suas controvérsias, né? Tudo tem sempre... Tem, sempre prós tem fake news, né? Sempre tem prós e contas, mas a mídia está sempre tentando levar a notícia de imediato, ela está sempre tentando... Sabe, acalmar a situação Ao mesmo tempo que tem que passar Notícia verídica para as pessoas, né Então tem isso também uhum. Em relação à educação, educação Que ficou um pouco de lado também A situação da educação porque quem, Como é que você vai é, Continuar estudando Com que plataforma, sem plataforma Quando é que vai voltar Esse é um problema grande, né isso, tá, isso ainda não está decidido nada em relação à educação. Tem instituições escolares que estão tá usando a plataforma é, online à distância. Tem outras que não decidiram esperar acabar para voltar às aulas. Tem disso também. Né? Então, é, é essa confusão assim. em algumas políticas públicas fundamentais. Então, você não está estudando hoje, já está. Eu estava estudando quando... Eu estudei até o dia que entrou o estado de emergência. Porque... É, a gente acredita, como Andalucia foi uma das últimas comunidades a ter uma alta a, desse vírus, então acreditava-se que algumas instituições poderiam estar abertas, só que não, no final, é, acabou tudo, tudo acabou fechando mesmo, né? Então, isso foi um ponto positivo que aconteceu aqui. Isso que eu também estou muito preocupada com o Brasil, porque a a governantes que falam que vão voltar às aulas, tem outros falam que não vão voltar às aulas. Só que, assim, o problema é que no Brasil as medidas não estão sendo bem tomadas. Se fosse com mais, seria claro que o representante, que é o presidente, levasse a sério, não é um procurasse justificativas ou intrigas com a mídia ou intrigas com ideologias, que isso isso tem o piorado. E quanto mais você distende a situação, pior, você vai, pior o país vai ficar. Pior a situação da pobreza, vai ficar pior a desigualdade fica Porque esse vírus, essa epidemia, essa pandemia, ela só ressalta a desigualdade social cada vez mais. Uhum. E as pessoas confundem pobreza com desigualdade social, calma. Né? Tem a questão da pobreza, que ela é muito óbvia, principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso. Mas também a desigualdade social, para ver quem é que tem mais e quem é que tem menos, quem é que pode ajudar mais e quem é que pode ajudar menos. Então, e como, é que cada mesmo... um, e como é que repercute em cada um uma pandemia como essa, né? Exatamente, como é que repercute. Tem pessoas que podem parar de trabalhar, tem, tem pessoas que não podem, não podem, mas não é questão de demitir alguém. É, é, é reavaliar essas, essas medidas, é reavaliar como é que fica a questão do tributo, sabe? Será que está sendo justo para as pessoas que, não ter, que têm a renda baixa, o valor do tributo para elas, será que não está? É isso que o Brasil precisa nesse momento, uma das medidas é, que é mover solidariedade entre as pessoas, porque essa, essa briga ideológica está alcançando em momentos assim, dentro das famílias, famílias se apartando por conta de que eu penso de uma forma, eu penso de outra forma, é tentar tirar isso das vendas dos olhos, tentar ver acima disso, que é uma questão mundial. Focar é questão que... no enfrentamento à doença, né? Exatamente, no enfrentamento à doença, o que é o que outros países que têm condições estão fazendo, né? O que aconteceu primeiro nos Estados Unidos com o Donald Trump não querendo é, implantar essas medidas, e o que aconteceu? Ele pediu, ele mandou, não pediu, né? Porque ele não pede, ele mandou, determinou que todos os estudantes intercambistas que, se, que estavam na Europa voltassem de imediato. Então, foi em menos de uma semana a maioria dos estudantes intercambistas dos Estados Unidos saíram, o que pode ser também o um motivo de ter uma alta contaminação agora nos Estados Unidos, né, um dos países que mais com mais mortos por causa do COVID-19. E aqui a mídia ela tem passado né, algumas declarações do Bolsonaro. Tem como é que porque... tá a repercussão do Bolsonaro aí? Aqui tá assim, a mídia não concorda. Não sabe mídia como a política não concorda com as declarações do Bolsonaro, porque aqui a gente vê como eu, como eu citei agora há pouco, ver a realidade, ver tem pessoas mortas mesmo, tem pessoas que venceram o Covid, tem pessoas que não venceram. Então, é, essas declarações, principalmente a declaração dele falando que as pessoas mergulham no, na boca de lobo. nossa, isso saiu aqui dois dias seguidos. Com tradução, gente, com tradução. Sabe assim, a gente fica envergonhado, porque isso não é uma brincadeira. Muito absurdo, né? É muito e, absurdo, e Beth, ele fala muito a gripezinha. Tem uma pergunta aqui da Nayara, que é, está tendo alguma diferença no tratamento do governo com cidadãos não espanhóis ou não europeus? Até o momento, não. Até o momento, essas diferenças não estão acontecendo. Porque, como eu, eu decidi ficar no país, porque eu pensei, poxa, se eu pegar um avião agora, pode ser que eu seja contaminada, quem sabe? Preferi que as medidas, ou ficar aqui e estado isolamento, que eu acredito que seja melhor do que se estivesse no Brasil. Não é querendo desprezar o meu país de forma alguma. E você tem, mas... teria acesso à saúde aí, se você precisasse? Sim. Então, aqui o sistema de saúde, ele é muito bom. E, no, e na comunidade de Andaluzia, é um dos melhores da Europa. Está em 13º lugar. Então, os estrangeiros também podem, podem é, usar esse desse sistema público de saúde, e ainda não há essa separação, olha, porque você é estrangeiro, você não pode usar tal coisa, você não pode fazer tal coisa, porque é uma questão de solidariedade mesmo. Até o momento eu não ouvi, não cheguei a ouvir nem a ler matérias em que tivesse tratamento de, de diferença para estrangeiros ou não. Né? Isso não está acontecendo aqui em qualquer lugar. você não teve nenhum essa. relato, né? Não, ah. nenhum relato até então. Beth, muito obrigado, viu, por ter participado da live com a gente. Muito obrigada a live. Valeu tô... demais. Ah, a Bete é uma enviada especial do Gabinete 24, participou até <risos> da confraternização de final Sim. de ano do Gabinete 24. Ó, chegou mais uma pergunta aqui para você. Ó. Existe algum apoio ou acompanhamento do consulado aos brasileiros? Você teve algum tipo de. Ó, teve algum contato, alguma coisa? Não. Até então, não tive contato ainda com o Consulado Brasileiro. Quando eu puder sair de casa, eu vou ter que me dirigir aí, né? Para saber como vai ficar a questão do meu visto, de estudante, etc. Aí eu vou saber com mais clareza o que vai acontecer. Antes de encerrar, Fábio, eu só queria dar algumas dicas de como Por é que o favor. Brasil poderia usar algumas medidas daqui. Eu sei que não é o mesmo sistema, não é a mesma economia, mas poderia utilizá -la. Esquecer essa briga ideológica, né? Tanto entre as pessoas quanto entre os partidos contar com o apoio das ciências profissionais, que aqui o presidente deu total liberdade para o ministro da, Educa... da Saúde, enfatizar por meio da mídia essa solidariedade, é, redirecionar os valores do imposto, né? E, re... e redirecionar assim, o valor para quem pode pagar mais, para quem pode pagar menos, né? Tem isso também. Entender que é mais importante o cidadão que a economia. Se você tiver que fazer uma dívida por causa do cidadão, porque ele vai te dar uma, uma renda lá na frente, você pode fazer isso. Assim é, é investir em famílias que estão sendo afetadas Porque como o Brasil é um país que tem muita gente com renda baixa É importante levar saneamento para essas pessoas De alguma maneira levar saneamento para elas Para que, que elas não sejam tão afetadas com, com esse vírus né? E dar ouvido aos profissionais sanitários Que estão de frente com esse caos inteiro que está aí Falei demais, né? Estava... Não, maravilhoso. <risos> Ótimas dicas. O Brasil, mais do que nunca, está precisando dessas dicas, especialmente pela postura dos nossos governantes, de verdade. viu Importantíssimo. Então, pra galera ficar em casa, quem puder ficar em casa, o isolamento nesse momento é fundamental, né? Isso, Beth? É. Gente, por favor, quem puder, ficar em casa. Quem não puder, vai seguindo aí as normas de higiene. Vai tentando ficar tranquilo também, não se desespere. Olha, solidariedade, viu, gente? É muito mais importante. Com claro, certeza muito obrigada, obrigado. viu? Força pra você aí, viu? Na... Ai, obrigada. Na Espanha, conta com a gente que você precisar aqui, tá bom? Tá bom, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem perguntar. Estou aí pra... Vier. Valeu, obrigadão, viu, obrigadão por ter participado, viu? Até mais. Beijo. Até mais, tchau. Beijão, tchau. Galera, muito obrigado quem participou com a gente. Amanhã tem mais uma live. A gente vai fazer uma manhã específica sobre as políticas públicas aqui do DF. Então vamos conversar com a Keca Bagno, que é conselheira tutelar, trabalha no atendimento à criança e adolescente, e com a Natália Elisa, que é presidente do Conselho de Assistência Social aqui do DF. A gente sabe que está demorando muito os benefícios sociais, a gente está com vários gargalos, problemas nessa área, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso amanhã. Amanhã vai ser no horário mais cedo, vai ser às 14 horas. Então, é, quem quiser somar, participar com a gente, participar dos debates, valeu todo mundo que participou aqui com a gente. E na segunda-feira, a gente vai falar um pouco sobre a nossa cabeça, a nossa preservação da saúde mental nesse momento difícil de isolamento social. E mesmo quem não está no isolamento social, está ainda numa situação pior de exposição, de não saber quais são as consequências desse vírus. Na segunda-feira, a gente vai conversar com a presidente do Conselho Regional de Psicologia que é a Tessa Guimarães, uma psicóloga que hoje coordena aqui é, o conselho profissional na cidade e uma pessoa incrível também, que já atuou em várias frentes, vai estar com a gente na segunda-feira, 18 horas, aqui no Instagram também, a gente trocar uma ideia, tá bom? Boa Semana Santa para todo mundo, a gente vai tá se ver né, amanhã, 14 horas, sobre políticas públicas. Beijão!